Uma coisa importante também é fazer o que nós chamamos de SEO, o né? que SEO? E a nossa dúvida de hoje é sobre a nossa situação tributária. Uma outra opção que você pode também tentar é divulgar melhor isso usando as redes sociais.